Durante séculos, estas muralhas defenderam óbidos dos ataques indesejados. Até o novo vírus preferiu ficar de fora, mas com ele permaneceram também, afastados, os milhares de visitantes que percorriam estas ruas medievais. O setor turístico uh, e o setor da restauração uh, simplesmente fechou portas. Uh, nós tínhamos cerca de 700 alojamentos locais em que eh, ficaram sem qualquer atividade, porque as pessoas não, não aparecem. Ruas que eram uma multidão de visitantes, em que os autocarros chegavam assíduos com grupos das mais diversas nacionalidades, desapareceram deixando de um dia para o outro a vila medieval vazia. Estamos há três meses eh, com, com este cenário e naturalmente que... Eh, a comida não chega não chega à mesa se não houver, se não houver naturalmente, rendimento para para, para para o efeito. E agora os empregados, empresários estão a acusar essa essa saturação de estarem com as portas fechadas, de terem acedido aos programas nacionais que foram colocados à disposição e que agora têm trabalhadores que, que, que são gente próxima, gente de família, gente que trabalha nestas casas há uma série de anos e que agora eh, os empresários estão-se a ver obrigados a ter que dispensar com a crise económica e social que, eh, que é expectável. Um drama que está a condicionar a vida de todos aqueles que, neste lugar, investiram no turismo e no comércio. Nada indicava que fosse acontecer o que eh, aconteceu. A segunda reação é uma reação de prudência, portanto, nós temos quatro lojas abertas ao público, estamos em fase de investimento para continuar a desenvolver o nosso negócio temos uh, responsabilidades com os nossos uh, funcionários que tiveram que entrar todos em layoff. Dois estavam em final de contrato e não se, uh, não se renovou por questões, razões uh, óbvias e a partir daí foi uh, entrar numa fase do inverso de tudo aquilo para o qual eu estou preparado para gerir. Uh, não há muitos clientes, não é? Estamos a tentar cumprir todas as nossas, as nossas obrigações com fornecedores, com o Estado, com os nossos colaboradores, mas está a ser difícil, não sabemos muito bem onde é que vamos parar. Entretanto, a Câmara Municipal tenta soluções para minorar a situação. Estamos agora a atribuir um voucher para quem venha a óbitos e que queira queira aceder, temos um voucher na, na, com um valor de 15 euros em parceria com os comerciantes eh, para atribuição a quem nos venha visitar e que faça compras em Óbidos, que vá ao restaurante, que leve duas ou três garrafinhas de ginja, que, que, que faça dinamizar o, o, a atividade e o mercado, o mercado local. Óbidos recebia 3 milhões de visitantes por ano. E a oferta turística cresceu e dimensionou-se para números desta grandeza. Nós, até que chegue mais o verão, e porque estamos a viver essencialmente do mercado nacional, e todos os visitantes de óbitos portugueses são mais que bem-vindos, não é? mas não são suficientes, nem de perto nem de longe, para manter a capacidade instalada, no meu caso, falo por mim, da minha empresa, e óbvio de todos os meus colegas que têm lojas aqui, no centro da vila. De estrangeiros e de muitos eventos que havia em Óbidos, Óbidos trouxe um turismo de massas, não é? Havia muita gente uh, e de repente tudo acabou uh, e não estávamos à espera, não, não estávamos preparados para isto e não sabemos muito bem. Estamos a tentar sobreviver. Os desabafos são coincidentes e todos aguardam por dias em que os autocarros regressem carregados de turistas. Esta vila bem portuguesa precisa afinal daqueles que chegam de longe, de outras culturas e continentes. Tentamos organizar-nos da melhor forma, claro que estamos à espera que venham mais visitantes para o Óbidos, estamos a reunir todas as condições para tanto o turista nacional como internacional sentir-se confiante e vir ao Óbites com segurança, que é isso que nós estamos a tentar transmitir ao máximo, nós comerciantes, e falo em, em geral. Um, em relação à situação, vamos ter fé, confiança, positividade acima de tudo, uh, porque melhores dias virão, penso eu. É neste contexto de angústia e de incerteza que o padre Ricardo Figueiredo vai concretizando o seu sacerdócio de 5 anos. Confessa que situações inesperadas como esta não vêm nos livros de teologia. Nesta situação em particular, é esta relação pessoal que se tem de, tende a cultivar é, é um dos fatores importantes. É? E ter com as pessoas, com as distâncias de segurança, como é óbvio, mas ir ter com as pessoas, procurar estar com elas, conversar e que estamos num tempo propício para isto. Eu acho que esta é uma das oportunidades que esta situação de pandemia trouxe, foi possibilitar exatamente esta proximidade com as pessoas. Tem sido uma grande ajuda, porque senão, se nós não fôssemos crentes, se não tivéssemos uma fé, a nossa fé, não sei se aguentaria esta situação. Estou habituada a um a um ritmo completamente diferente e isto foi realmente o descalabro no nosso país e mundialmente. Uh, acredito e tenho tido a ajuda do Sr. Prior, que todos os dias vem conversar comigo, dá-me um apoio psicológico e tem ajudado imenso. O desafio pastoral destes dias levou também, por aqui, ao cuidado para um regresso à Igreja em Segurança. A Igreja de São Pedro também se adaptou às exigências de um acolhimento que salvaguarda os fiéis no seu regresso à liturgia. Como prior, foi nesta, logo que foi possível começar a ver deslocações no exterior, fazê-las, estar com as pessoas, de procurar passar pela, pelos vários lugares da, da, da paróquia. Começou ainda durante o antes de começarem as celebrações públicas da fé, levando a imagem de Nossa Senhora de Fátima pelas ruas de, das quatro paróquias. E, portanto, algo que trouxe muito conforto e muito consolo a todas as pessoas quer, durante todo o tempo de confinamento, uh, os chegar através daquilo que é um, meio, um dos meios hoje em dia, aquele grande oceano que hoje é preciso atravessar para chegarmos a um continente que é, que é para evangelizar hoje em dia, que é a internet e os meios digitais, também através desses meios, e lançando outras formas mais tradicionais, como como foram também enviar cartas de pessoas a que eu tinha morada, para enviar uma mensagem de Páscoa, enviar uma mensagem também para o início do mês de Maio, neste tempo de confinamento. É a nova condição, aqui gerada por um vírus, que, além da fragilidade física, pôs a nu a debilidade de uma economia local que todos consideravam sólida. O futuro aguarda-se que devolva tempos iguais aos do passado. Entretanto, a paróquia tem articulado o seu esforço com a autarquia para ser resposta no presente às urgências da nova realidade. A Câmara tem em curso um programa de apoio alimentar a quem teve quebras no seu rendimento e que se vai prolongar até ao fim do ano. E a paróquia tem uma ação social, levada a cabo pelos guias de São Lourenço, que fazem o levantamento das situações mais urgentes. Que, nesta altura, teve de -se ser reforçado, neste diálogo uh, também mais amplo com, com, com tudo aquilo que é a estrutura uh, do município, aqui no Conselho de Óbitos, mas era algo que já se fazia, já é um trabalho que é uh, reconhecido e que as pessoas encontram ali um, um porto de abrigo, né, digamos assim, para, nas situações de fragilidade e de necessidade e que com facilidade procuram, com facilidade te, abrem a porta também, porque nós sabemos que muitas vezes nestas situações aparecem situações da a chamada pobreza envergonhada e como é uma estrutura que já tem um, um grande historial e que já conquistou a confiança de muitas pessoas aqui nas paróquias, há esta, esta facilidade, além de sabermos, quando as pessoas estão sinalizadas, de procurar também uma busca mais ativa, de dar ajuda, sabendo que corre sempre este risco da pobreza envergonhada. Que foi, uh, duplicamos o número de, de famílias apoiadas pelos guias de São Lourenço, que uh, demonstra bem a fragilidade social que, passamos a, que se passou a viver aqui. Aqui, aqui nas paróquias do Conselho de Óbidos. E a identidade espiritual dos que aqui vivem. Foi importante aqui o papel das paróquias, que em dado momento houve aqui a possibilidade, conjuntamente com este grupo de trabalho que eu há pouco falei, da delegada de saúde, da proteção civil, da GNR, de, de se consertar aqui umas ações de rua, com a passagem da, da imagem da Nossa Senhora eh, por todas as freguesias do concelho, em que as pessoas estavam nas suas habitações, o padre andava eh, a acompanhar a imagem em cima de uma viatura, com os bombeiros à frente, com a GNR, em que as pessoas estavam às suas portas faziam as suas orações e que respeitaram aquilo que tinham que respeitar, mas acima de tudo parece que cresceram, parece que a, a, a, sua, a sua as suas almas, o, o seu a, a sua intrusão, o seu confinamento naquele momento parece que via essas pessoas a chorarem porque estavam confinadas há muito tempo e houve alguma esperança, houve algum algum querer que foi visitá-las. Isso é um trabalho que nós enquanto enquanto município temos que temos que estar aqui sempre agradecidos e sempre por perto a estas a estas duas paróquias e nomeadamente ao Padre Ricardo e, e o Padre Marco, porque isso é um trabalho que eles têm feito muito bem e também têm ajudado aqui os nossos municípios tenham a, aguentado faça todas as outras circunstâncias económicas e sociais e com dificuldades, mas também que elas também tenham, tenham, eles tenham contribuído para que as pessoas, de uma forma mais pacífica, tenham conseguido é, estar em casa e ser ordeiras e cumprir com aquilo que era necessário cumprir. E por aqui, entre o desespero e a esperança, a fé é força e alívio numa hora difícil. A imagem de Nossa Senhora percorreu as ruas, em momentos emotivos que ninguém esquece. E foi a primeira vez que eu vi verdadeiramente o poder da fé e o poder da Igreja e a necessidade de nós termos uma Igreja que se aproxima uh, dos fiéis, que não fica encerrada dentre as quatro paredes dos templos, que vá junto das pessoas, porque eu assisti, vi, senti a manifestações uh, de fé é, que eu nunca tinha visto na minha vida, talvez é, em Fátima, há muitos anos ainda eu era é, muito miúdo. Afinal a fé, a espiritualidade, também são cimento social, construtoras de comunidade e cultura. Apesar de todas as tragédias e culpabilidades que o Eucaristina de uma história que tem, mas foi também um fator de, tremendo de inspiração cultural. Eu até, muitas vezes, gosto assim de comparar, embora, é talvez um pouco apologética, <risos> gosto de comparar o, imaginativo cristão, o imaginário cristão e o imaginário ateu, em termos de consequências artísticas ou estéticas. Bem, o ateísmo fica miradinho, quase que nem aparece. E muitas vezes, quando consegue fazer obras boas, vive da saudade daquele que é. O turismo voltará? A economia será a mesma? Este vírus fez-nos parar. Alterou os lugares de trabalho. Trocou-se o escritório pelo domicílio. A escola deixou as crianças em casa e visitou-as pela televisão. Entramos nas lojas protegidos, lavamos as mãos e usamos máscaras. E depois? Culturalmente vamos continuar na mesma. Aí, digamos, uma civilização não muda de um dia para o outro. Mas, individualmente, individualmente, eu acho que muita gente vai modificar a sua a sua atitude. Mas isso aí é um trabalho interior. Para nós hoje é muito difícil, para a maioria dos seres humanos e ocidentais, é muito difícil fazer este trabalho interior. Vivemos numa cultura que é individualista, mas não é uma, é uma cultura também reflexiva, até certo ponto, mas não é uma cultura interiorizante. Digamos, falta, essa, falta esse poder interiorizante, porque isso obriga-nos a cortar com muitos abusos, até com a pressa, cultivar mais o silêncio, optar por uma vida mais frugal, porque temos que ir para aí. A sustentabilidade ambiental, o cuidar da casa comum, uma maior atenção ao outro e às suas necessidades, serão um itinerário de futuro eu acho que vamos ter uma economia que vai sair daquilo que nós chamamos de uma economia de valor, onde as empresas e os empresários procuram adicionar valor às pessoas e às outras empresas e assim vender, transacionar, através do acrescentar de valor. Vamos deixar esse tipo de economia e começar a ter uma economia de impacto. Isto é, as empresas que foram bem-sucedidas neste momento são empresas que estão preocupadas em ter impacto social, em ter impacto nas suas comunidades, uh, tornar a vida das pessoas melhor. deixa me dar-lhe um, uh, um exemplo da, da minha rua. Uh, uma pastelaria que se reinventou para ser pastelaria, mercearia, uh, atendimento, ajuda, recados e afins. E um homem que, foi, que tinha uma vida ótima e que foi apanhado, não é, desta pandemia, onde de um dia para o outro disseram você tem que fechar e esta pessoa reinventou-se, mas reinventou-se com base não no valor, não é fazer melhores bolos, mais bolos, mas é com base em ter impacto na vida das pessoas que iam aquela pastelaria. Uma era em que o outro importa, em que o produto económico terá uma maior atenção às necessidades concretas de cada um. Para Ricardo Zósimo, as mudanças vão condicionar também as relações laborais e a forma como organizamos o trabalho nas nossas vidas. E eu acho que isso também vai mudar a forma, não só como nós vemos as relações laborais, as relações que os meus colegas de trabalho, mas também a forma como eu trabalho, a forma como uh, eu encaro aquilo que é a minha profissão. Uh, e voltamos aqui um bocadinho à lógica uh, do impacto, não é? Que impactem a minha profissão em mim e que impactem o eu na minha profissão, nos outros que trabalham lá comigo, nos clientes e afim. Portanto, há uma certa responsabilização estrutural das horas de trabalho que antes não existia as pessoas tinham uns horários, tinham uma cadência um ritmo próprio e neste momento isso não não existe essa cadência foi destruída nós todos ainda temos crianças em casa e portanto a cadência destruiu-se mas ao destruir a cadência também ofereceu-nos outra substância não é? que é eu só posso trabalhar 4 horas que é as horas que os meus filhos estão na tela escola então como é que eu vou aproveitar da melhor forma as, as 4 horas portanto a cadência mudou um, e acho que isso é muito estrutural, mas também vai trazer grandes benefícios no futuro, porque as pessoas vão perceber que podem mesmo trabalhar menos. Um, em muitas sociedades uh, ocidentalizadas existe um, um paradigma de trabalho de muitas horas. Isso tem consequências ao nível da saúde das pessoas, da, das relações pessoais e profissionais, uh, das relações da família, um, e, e acho que isto demonstrou com, com todo o seu peso e dificuldade, mas demonstrou que é possível fazer de outra maneira. O presente é estranho e diferente, mas o futuro é incerto. O que parece consensual é que esta pandemia foi um enorme banco de ensaios para a viabilidade de um mundo novo. Iremos regressar a tempos e modos que já nos eram familiares, mas o futuro trará também a novidade de ousar fazer diferente. Para isso, Pede-se abertura e disponibilidade. Individualmente, eu acho que vai haver muita conversão entre aspas, né? vai haver muita conversão. Há muitos indivíduos que se vão tornar mais reflexivos e possivelmente aqueles que vão que são pais, etc, pode ser que também comecem a educar mais os filhos nesse sentido. Mas é um processo aí individual. Coletivamente, certamente também vai haver algumas transformações. Mas quais serão? Quais serão os agentes? E por aí fora. portanto, não ainda há muita incerteza. As grandes crises são sempre as grandes oportunidades. Entre a tragédia e a esperança, haverá espaço para tentar a diferença. las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor, no se sale igual. Yo les pregunto, ¿cómo quieren salir ustedes? ¿Mejores o peores?